Olá pessoal, sou Afonso Ferreira da Academia do Ser Humano Trabalhamos há mais de 13 anos com pessoas e mudando seus comportamentos E eu me considero hoje um especialista nisso Afinal de contas, nós treinamos mais de 7 mil pessoas aqui Vou falar sobre pessoas introvertidas e extrovertidas Esse é um assunto que um psicólogo famoso, criador da psicologia, né, há mais de 100 anos Falava também e outras pessoas né, que estudaram essa questão. Então, é, por que uma pessoa é introvertida? Por que, que ela é fechada? Por que, que ela é quieta? E por que, que outra é, muda seu comportamento? Então, é simples de explicar quando se tem um conhecimento mais aprofundado sobre como o ser humano funciona. Porque nós somos uma máquina programada lá na infância. Né? Então, assim, ó é, Dentro de um conhecimento também de Hermes, de Trismegistro, é, tudo existe duas pontas. Né? O próprio budismo fala, né? uma ponta, a outra, tem lá Yang, Jung. É a mesma coisa, amor e ódio estão próximos, né? uma, são as pontas de uma vara. Então, a pessoa introvertida e extrovertida é a mesma coisa. Agora, as pessoas querem saber como mudar isso. Essa é a pergunta que me fizeram. Quais são as dicas para uma pessoa introvertida e outra extrovertida? Mas primeiro eu preciso entender e compreender por que, que é uma pessoa introvertida. Eu era uma pessoa extremamente tímida, quieta. É, eu vivia num mundo meu. Eu vivia na, na maionese, na verdade. E por que, que uma pessoa vive na maionese? Eu vou explicar um pouquinho aqui, baseado no Enneagrama. Está aqui o símbolo do Enneagrama. Espero que estejam todos vendo. Então, assim, ó, é, as pessoas de padrão, 5, 6 e 7, vocês não, mas os 5 e o 7, são pessoas mentais, são pessoas que têm mais desenvolvido o cérebro neocórtex, então são pessoas que viajam na manhã, né? esse aqui, o 5, ele é fechado, ele se fecha nele, né? ele cria um mundo dele, então ele vive jogando o computador, ele analisa friamente as coisas, ele vai numa festa e fica olhando os outros dançarem, tá? porque essa é a motivação dele, ele quer conhecimento, e para ter conhecimento ele tem que ficar observando, enquanto que uma pessoa do padrão 7, é mais brincalhona, ela quer se divertir, quer gozar, quer tirar sarro, quer namorar, quer paquerar, quer conquistar as pessoas, então cada um tem um objetivo, é isso é que faz uma pessoa ser introvertida ou não, é o objetivo que ela tem, é a motivação que ela tem, as pessoas né, de padrão 3, são as pessoas que ficam ricas, essas elas querem expor, elas querem se mostrar, elas querem dizer qual assim, como eu sou bom, aí falam sobre tudo, é, manipulam as conversas, eles querem se mostrar, então são extrovertidos, porque eles têm uma motivação, não é que ele seja introvertido, e nem que ele seja extrovertido, ele quer mostrar as coisas, ele quer mostrar que ele é o bicho, ele tem que fazer isso, então, existem pessoas, por exemplo, que não conseguem parar de falar. Por que, que ela não consegue parar de falar? Às vezes ela tem baixa estima, e ela quer se mostrar forte, quer se mostrar inteligente, quer se mostrar sabida. Né? Uma pessoa, por que, que às vezes ela é introvertida? Porque ela está estudando objetivo, um objeto, está estudando uma situação, ela tem que ficar quieta para manter-se concentrada naquilo. Né? As pessoas de padrão 5, que são consideradas autistas, né? falamos de uma matéria agora há poucos dias, o autismo ou esquizofrenia, são pessoas que ficam na mente, eles não precisam dos outros, eles vivem neles só no mundo deles. Bem, então assim, ó, o que acontece é que cada um é do jeito que ele é, mas nós podemos mudar. Então, eu estou falando, eu era extremamente tímido, e aí eu passei, durante 12 anos, ministrando um curso norte-americano de palestra, e aí eu ia lá e ensinava aos outros, vamos lá, fala alto e grite, mira, certo? Mas era só uma mudança externa, então eu fazia aquilo para mostrar que eu era o bicho da goiaba, mas eu não era nada, porque dentro de, de mim estava tudo fechado, né? eu fazia, de eu acreditava que eu era uma coisa que não era, então, a pessoa que desenvolver autoconfiança, que desenvolver ou tiver uma motivação para ficar falando, ele vai falar um tempão, tanto que é, uma das regras de, de, de oratória, esses são quatro, não vou se lembrar todas, mas a primeira delas é você só pode falar daquilo que você viveu. Você não pode falar de algo que você ouviu. Por quê? Porque aquilo viveu te inflama, te dá fogo, você cria. Ah, você vive aquilo. Porque você está com vontade, né? tá está à vontade não. Segunda regra, para fazer oratória, você tem que estar com vontade de falar eu fiz muitas coisas em minha vida, fiz rapel, fiz rafting, fiz um monte de coisa, então, mas tem coisa que eu não quero falar, aí eu fico quieto, então, se você tem vontade de falar, se você viveu aquilo que você está falando, pronto, já começa a mudar, você já vai, vai acontecer, vai já acontecer uma boa palestra, porque você por si só vai se entusiasmar, as pessoas de padrão 5, que são as mais fechadas, elas, quando encontram um assunto, e encontram pessoas que querem ouvir aquele assunto, elas se deslancham. se dizem: assim, nossa, o cara era quieto, olha só como ele estava tá falando. Bem, é isso. Então, cada um tem um jeito de ser. Agora, se você quer mudar o seu jeito, encontre um motivo para isso. Né? Encontre um motivo que faça com que você vá lá. Óbvio que você vai ter que desenvolver outras coisas, que é a coragem também, né? tirar o medo do erro, o medo do fracasso. E aí tem que ter uma técnica, né? Sozinho a gente não consegue. Não consegue, sim. Se você começar a aprender a falar para duas pessoas, depois fala para três, depois fala para quatro, vai aumentando o teu público, você vai ganhando autoconfiança. Ah, é, é por aí. Agora, então, assim, aceite-se como você é. Primeiro passo, aceita quem você é esse é o passo da mudança, e enxergar se você é excessivamente extrovertido ou excessivamente introvertido, e aí você tem que ter consciência, aquilo que nós fizemos um vídeo, tomada a decisão consciente, você tem que ter a consciência de que você quer se transformar, e lentamente vai se transformando, é o que vai acontecer, nós ensinamos aqui na academia, primeira pergunta, o que você quer para a sua vida, o que você quer se tornar, quem você quer ser, e se diz assim, ah, eu quero ser o melhor orador da, da, da cidade, parabéns, comece, ah, começa para um, dois, três, quatro, vai indo, é assim que é, então não comece a se julgar, nem culpar, e nem falar do outro, oh, me serve você, sabe que você precisa ficar falando, será que você ser introvertido não é uma vantagem? Então não avalie nada, veja o que você quer, esse é o importante, se você souber o que você quer, vai dar certo, te garanto, e se você não souber fazer sozinho aí, porque é difícil a gente enxergar os nossos erros, vem conversar conosco aqui na academia, entre em contato, manda um raio X aí, manda um raio Z, manda sinal um de fumaça, manda pelo e-mail, por Instagram, Facebook, site, se inscreva no site lá, tá? você vai conseguir mudar tudo o que você quer na sua vida. Agora, pare de se julgar. Eu já fui tão bobo, né? já fui também tão falando <risos> é, se você gostou deste vídeo, né, o que eu quero é que você vá lá no, no Youtube, por exemplo se cadastre lá, acerte o sininho vá no site, peça lá mais informações, você vai receber via de outras maneiras, por e-mail beleza pessoal? Muito obrigado, eu espero que esse vídeo tenha sido útil a vocês um grande abraço